Oi, eu sou a Tati P. Castelli. Dia 21 de março é o dia da pessoa com acima de Down. Na Arquidemia, no par 21. Assíndrome de Down não é doença. Também não se fala a palavra portador. Se fala a pessoa. Viu? Você tem uma dúvida com acima de Down? É para pra mim, não pros meus pais. Ixi, que música mais triste. Quem não coloca mais, mais animais para falar na gente? Eu posso fazer de tudo. Opa! Quase tudo. Conheça uma pessoa com a símbolo de descubra que ela é capaz. Isso é inclusão, informação, que diminui o preconceito. se você é o pai ou a mamãe com filho com deficiência, é só respeitar o ritmo dos seus filhos, cada um a é cada um. Cuidado com que você vai falar sobre pessoas com deficiência, isso pode nos magoar. Isso nós é que condições também. Não é nem a chorar, que está da síndrome de Down, porque o nome é o contagioso. Nós com a síndrome de Down não somos especiais. Isso não é legal pra gente. Eu, pessoalmente, não gostaria de mais de especial. Eu gostaria de ser tratado como qualquer. Tudo junto, misturado. A nem inclusão. Nós temos direito de deveres. Nós fazemos de tudo. Aliás, quase tudo. É curtir, sair, beijar sozinho, morar sozinho, namorar, casar, trabalhar. para terminar, criança e criança adulto, adulto. Agora, adulto, poxa, a gente não quer ser protegido, você quer tratar com uma pessoa qualquer.